Fala galera, é meu e hoje a gente está De... -ge aqui no ato 3. Quase gerando aqui. Vai ignorar tudo. Ah, a gente, não é santo. Mas não vai ignorar a parte do vizinho que tem dor e lá. Agora você vai ver você. Se... Eu vou fazer porque eu vou Eu ah. gente. Vamos lá pro lado. quer saber? Toma uma da Toma uma caixotada ah! Fiz brincando, tá? Brincadeira Vizinho, assim, pode ir lá dormir Quase que eu sei a janela Que isso, vizinho? Você não sabe se dava uma escada pra dentro. E não é aqui, eu sou um tubinho. Ah, não tem problema. Será que você viu meu nome? Vou pra cá, sai. Gente, vou pegar uma caixa e... BOOM! shot Headshot! BOOM! Outro Headshot! E... Vai... Mousse! Mamá, gente Gente, vou. mamá, mamá, mamá, janela. Uh. Caramba, me estimo, maluco. Eu passei. Ah! Gente, ai, tão pesado esse jogo. Muito arquivo. Ai. E cabal hum. Né, Matheus? quebra as já... hum. Pega aqui, vou liberar já já lá para você poder calçar. Bom, tipo, vamos lá, pega. tirar a cadeira. A ah, eu ali. Ups. Ups. Gente, se eu tivesse, os tipo, guarda eu vou de base. Brown bubbly Esquisito. Esquisito. Esquisito. Hum. Ah. Esquisito. Eu vou poder abrir Agora tem que abrir um jeito de abrir aquele alivador. Nossa! Tem que sair fora melhor. Qual foi melhor? Ah! Ai Jesus Cristo. Veloz Furioso. Ui. Ai você é barrado na rua. Hum. Me espera aí, menor. Não. a ah, qual foi? Qual foi, Ah! Que isso? isso? Essa vida é a verdadeira Eu sou, sou cristão, tá? Ai, de vai ver, eu vou desligar o sistema de cama não vou ligar pra tudo não, hein? <risos> não, tu é, é Gente, vai ser barrado, é? Gente, seja cristão <risos> Gente, que eu tô falando de região, mano? Eu sou muito idiota Gente, esse episódio vai ser Salvando a chat Nem sei que é chat Não Não Mano, que que, que que, é isso, velho? Eita, meu... Eu sou, eu não sou antiquista, eu sou, eu não sou. Ai! Gente, eu tô muito feliz. Gente, espero que vocês gostado desse vídeo. Eu só vou subir lá para não perder... Vizinho não pega porque já sabe né ai vizinho vai ai jesus cristo sos tá espetado ah não vai te catar ah, não anticristo eu sou eu não sou eu não gosto do anticristo Gente, espero que vocês tenham Tchau e fui. Adeus. Gente.